Fala, galerinha! Beleza? Meu nome é Davidson Felipe, sou graduando em Engenharia Civil. Essa é a nossa terceira aula do sétimo ano de Matemática. Nessa aula nós veremos a multiplicação de dois números inteiros, a divisão de dois números inteiros, expressões numéricas, potenciação de números inteiros e raiz quadrada de um número inteiro. Bom, na multiplicação de dois números inteiros, é quando os dois números têm sinais iguais, o produto é sempre um número positivo. Seu valor absoluto é igual ao produto dos números dados sem o sinal. Por exemplo, temos o 5 positivo, é, multiplicando 2 também positivo. É, então, a gente pode substituir dessa forma. O x da multiplicação podemos usar o ponto. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Os sinais são iguais, positivo e positivo. A mesma coisa embaixo, temos o um 1 negativo, e o 4 também negativo. Como são sinais iguais, fazendo o jogo do sinal fica positivo. Que é negativo vezes negativo igual a positivo. Aí tem 1 vezes 4 igual a 4, positivo. Quando os dois números têm sinais diferentes, o produto é sempre um número negativo. Seu valor absoluto, ou módulo, é igual ao produto dos números dados sem o sinal. Por exemplo, temos aqui o 3 negativo multiplicando o 2, positivo. São sinais diferentes, então vai ser negativo. Fica 3 vezes o 2, 6 negativo. Embaixo inverteu a ordem dos sinais. O positivo veio na frente e o negativo depois. Só que isso não altera, sempre que forem sinais diferentes vai ser negativo. Então multiplica o 2 pelo 4, temos o 8 negativo. Na multiplicação de mais de dois números inteiros... Multiplicamos por agrupamento. Por exemplo, temos cinco números sendo multiplicados. Temos o 2 e o 3 positivos e o 1, o 2 um, e novamente o um, 1 negativos. Nós podemos fazer a junção de um por um. Primeiro juntamos o 2 com o 3, faz a multiplicação, então vai ficar 2 vezes 3, 6. Aí depois pega o resultado que foi o 6, multiplica com o menos 1. Um. Nós temos aí sinais diferentes, o 6 é positivo e um negativo. Então vai ficar negativo, 6 vezes 1 é 6, aí ficou o menos 6. Agora multiplicado com o menos 2, sinais iguais, fica positivo. 2 vezes 6 é 12. E depois multiplica o 12 com o menos 1, sinais diferentes, vai ficar negativo. 12 vezes 1 é 12. Pode ser feito também de trás para frente, não importa a ordem. Pode ser agrupando por partes, mas sempre que for feita a multiplicação pode ser feita por agrupamento. Tem a propriedade distributiva. Quando nós tivemos, por exemplo, 3 multiplicando o 7 menos o 9. Nesse caso, temos uma multiplicação e uma subtração. Primeiro resolvemos a multiplicação. Podemos fazer da seguinte forma. Multiplicar o 3 vezes o 7 isso é, junta com 3 vezes o menos 9, vai ficar 3 vezes 7, 21, os dois são sinais iguais, são positivos, então vai ficar o resultado positivo. E o 3 vezes o menos 9 são sinais diferentes, então fica negativo, 3 vezes 9, 27. Aí depois é só fazer a junção. Temos novamente o jogo do sinal, é, o positivo e o negativo, sinais diferentes, então fica negativo. 21 menos 27 fica menos 6. Efetue as multiplicações. A, 3 vezes 7. B, menos 8 vezes menos 1. C, 10 vezes menos 9. D, menos 1 vezes menos 4, vezes 3, vezes menos 2. E é 5 mais 3 vezes menos 2. Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Vamos lá. Na A, nós temos o 3 vezes 7, os dois sem sinal positivo, não está aparecendo porque não há necessidade quando for positivo. Então, sinais iguais, fica positivo também. 3 vezes 7, 21. Na B, nós temos menos 8 e menos 1, os dois com sinais iguais. Quando for igual, mesmo sendo negativo, o resultado vai ser positivo. Então, 8 vezes 1, 8. Na C, nós temos 10 vezes menos 9. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. 10 vezes 9, 90. Na D, nós temos menos 1 vezes menos 4, vezes 3, vezes menos 2. Podemos fazer primeiro o jogo do sinal, então ficaria negativo vezes negativo, dá positivo. Vezes positivo, positivo novamente. Vezes o negativo, que é do 2, o último número, vai ser negativo. Agora só fazemos a multiplicação. Então, 1 vezes 4, igual a 4. Vezes 3, igual a 12. Vezes 2, 24. Então, o final fica menos 24. E na E nós temos 5 mais 3 multiplicando por menos 2. Nós fazemos a propriedade distributiva, então fica 5 vezes menos 2, mais o 3 vezes o menos 2. É o jogo de sinal, o 5 é positivo, o 2 é negativo. Sinais diferentes vai ficar negativo. 5 vezes 2, nós temos aqui, menos 10. Da mesma forma, 3 positivo, 2 negativo. Sinais diferentes, negativo. E 3 vezes 2, 6. Então fica o menos 6. Aqui novamente tem o jogo de sinal. Por conta desse sinal aqui, mais ele está somando, só que os números são negativos. Então aqui nós temos sinais diferentes, vai ficar negativo. Seria o mesmo que menos 10, menos 6. É igual a menos 16. Agora a divisão de dois números inteiros. Para a divisão de inteiros, valem as mesmas regras de sinais da multiplicação. Sinais iguais, o quociente é um número positivo. Seu valor absoluto é igual ao quociente dos números dados sem o sinal. Por exemplo, eu tenho aqui dois números positivos. O 10 dividido por 2. Vai ser 5 positivo. Da mesma forma, se eu tiver menos 4 dividido por menos 2, os dois têm sinais iguais, então vai ficar também positivo. 4 dividido por 2 igual a 2. A divisão é o oposto da multiplicação, assim como a subtração é o oposto da adição. Sinais diferentes. O quociente é um número negativo. Seu valor absoluto é igual ao quociente dos números dados sem o sinal. Por exemplo... Temos aqui o 4 positivo e o 2 negativo. Como são sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. 4 dividido por 2 igual a 2. E da mesma forma, menos 8 dividido por 8. É, mesmo invertendo a posição dos sinais, se forem sinais diferentes, vai ficar negativo. 8 dividido por 8 é igual a 1. Vamos para mais um exercício. Efetue as divisões. A, 30 dividido por 10. B, Menos 12 dividido por menos 3. C, 5 dividido por menos 1. D, menos 10 dividido por 2. Dá mais uma pausa e tenta responder. Vamos lá? 30 positivo, 10 também positivo. O sinal vai ser positivo. 30 dividido por 10 é igual a 3. Na B, eu tenho o 12 negativo e o 3 também negativo, então sinais iguais vai ser positivo. 12 dividido por 3 é igual a 4. Na letra C eu tenho 5 positivo e o 1 negativo. São sinais diferentes, portanto vai ficar negativo. 5 dividido por 1 é igual ao próprio 5. E na letra D também tem os sinais diferentes. O 10 é negativo e o 2 positivo. 10 dividido por 2 5. O resultado também é menos 5. Expressões numéricas. Na resolução de expressões numéricas, em que aparecem parênteses, colchetes e chaves, resolvemos primeiro o que está nos parênteses, depois o que está nos colchetes e, por fim, o que está nas chaves. Caso exista algo fora das chaves, nós respondemos também por último, é sempre nessa ordem. Quanto às operações, resolvemos primeiro a multiplicação e divisão, depois as adições e subtrações. Por exemplo, nós temos aqui dentro da chave 18 menos, aí dentro dos colchetes, 3 mais 10 dividido por, e o mais 5. E dentro dos parênteses nós temos o menos 2. Dentro dos parênteses não há nenhuma operação, já tem o um número menos 2. Então já podemos eliminar os parênteses e fazer logo a divisão. Nós temos o 10 positivo e o 2 negativo. Sinais diferentes fica negativo. 10 dividido por 2 igual a 5, então ficou aqui o menos 5. Agora, nós resolvemos o que está dentro dos colchetes. Como só tem subtração e adição, pode ser resolvido em qualquer ordem. Então, pode ser 3 menos 5, que vai ser menos 2, mais 5, que é igual a 3, ou podemos juntar menos 5 mais 5 vai ser 0, então o resultado é 3. Agora que resolvemos o que está dentro dos colchetes, nós podemos eliminar os colchetes e resolver o que está dentro da chave. Então tem 18 positivo, aqui tem o jogo do sinal, menos mais sinais diferentes fica negativo. Fica 18 menos 3 igual a 15. Vamos agora para mais um exercício. Resolva a expressão 2 mais 3 dividido por 10 menos 11... Mais 1 dividido por 2. Vamos lá? Dá mais uma pausa e tenta resolver. Vamos lá. Bom, primeiro nós resolvemos o que está dentro dos parênteses. Então, 10 menos 11 vai ser menos 1. Agora, eliminamos os parênteses e resolvemos o que está dentro dos colchetes. Nós já temos aqui uma divisão. 3 dividido por 1 negativo sinais diferentes, então vai ficar o um resultado negativo, 3 dividido por 1 igual a 3. Aí temos menos 3 mais 1, fazemos a adição, fica menos 2. Agora eliminamos o que está dentro dos colchetes, fazemos logo a divisão, que vem primeiro, então fica menos 2 dividido por 2, vai ser o resultado menos 1. E por fim fazemos a soma, 2 mais menos 1, tem o jogo do sinal, Sinais diferentes vai ficar negativo, então é 2 menos 1, um. o resultado é 1. Um.